Então ali eu comecei a participar, fui eleita uh, em 81, uh, a nossa eleição na fábrica dos sócios do sindicato, que eram 247, eu só não tive voto de três, que eram os candidatos da outra chapa, os outros todos votaram na gente, né, na oposição sindical, uh, eu saía de madrugada para fazer as confliteações e, dentro da fábrica, eu escondia a informação, porque o meu acompanhado dizia: não pode contar para ninguém que tu está em oposição sem ter o registro. Se tu contar, isso vai ser demitida. Então, eu ia para Coenza, para Massa e Ferson, na ocasião, para Alias, para as outras fábricas metalúrgicas, das 5 às 7 da manhã, e depois ia para a fábrica. Então, e foi a partir dali também, né, entrando na diretoria, os conflitos internos da direção é que fui descobrindo, então não foi uma abordagem do Partido dos Trabalhadores, foi descobrindo que tinha uma disputa entre os partidos ali. Então, nós descobri, portanto, que tinha companheiros do PMDB, do MDB da época, Tínhamos companheiros na base, não entraram na diretoria, porque eles estavam com a outra chapa, mas na base tinha o PC do B na ocasião. Tínhamos os companheiros do PDT, nós tivemos um apoio muito forte do PDT na nossa eleição, então, por isso conhecia desde a época o Alceu Colares, a Dilma, o Carlos Araújo, o Aeto Fogir e a Lídia Voita quadros históricos do, do, do PDT e mais da ala sindicalista, né, do PDT. Então nos apoiaram a organizar a oposição e tínhamos os companheiros do PT, né, o Adaí Barcelos aqui que é aqui de Canoas, o Luiz Menezes, nunca mais ouvi, mas companheiro Sérgio Marte, uhum. companheiros históricos. Que tinha o falecido padre, o Celso Almeida, que tinha o um núcleo do PT e foram e fazíamos, tinha essa disputa. Eu não compreendia muito, mas identificava aquela disputa sistemática no sindicato. Mas o que que além disso teve? Naquela ocasião, naquele período. Nós fomos a primeira mulher a ser da direção do sindicato de metalúrgico né? no Rio Grande do Sul. Aqui em Porto Alegre, tinha o sindicato dos metalúrgicos de Porto Alegre, tinha mulheres que participavam das comissões de mulheres, que atuavam, que era do antigo PCzão, PCB mas elas não eram da direção do sindicato. Um, então, nesse sentido, também era algo assim que eu não tinha compreensão de quanto era importante estar nesse espaço uh, do sindicato. Eu fui compreendendo no, no tempo, na luta política. Em 86, daí eu fui... Uh, 86, com o debate da Constituinte, que, nós, que eu iniciei uma participação mais efetiva no PT. Então, tinha uma trajetória de formação política, porque os sindicatos fazia muita formação política naquela época, né? com vários. Hoje, até aqui, veio me visitar um senhor que era da Massa e Ferguson, e isso faz quase 35 anos, e ele disse assim, Ah, Eunice, eu vim... Sabe que eu me lembro do Fortunati, que fazia os cursos né, lá de formação política, e a gente fazia os debates, o que, que é o socialismo, daí ia o Raul, ia o, o Fortunati, nós fazíamos uma disputa, o Laerte Mélica e o Adair Barcelos. Então, a gente fazia muita formação à noite, Embaixo do porão do sindicato, um porão, porque era um casarão, o sindicato, quando nós assumimos, era o Ministério do Trabalho, e duas salas eram do sindicato. O prédio todo era do sindicato, mas o Ministério do Trabalho era ali dentro e as duas peças do sindicato. A primeira coisa que nós fizemos foi tirar o Ministério do Trabalho de dentro do sindicato. E era um casarão antigo, velho, então, foi nesse processo que eu fui percebendo, em 86, daí participei da coordenação da campanha do PAIN para deputado uhum. federal. Então, tive uma atuação muito forte nessa questão da, de buscar recursos. Nós fazíamos tudo, né? não tinha, não tinha dizer, olha, tem que carregar o som, tem que carregar as bandeiras, nós vamos fazer a festinha para arrecadar dinheiro, nós vamos fazer o kit para distribuir para vender, a bandeira nós vamos confeccionar. Então, nós fazíamos tudo.